Olá, estou aqui com a Alexa Cambraia, naturopata, pós-graduada em adequação nutricional na nutrição da e endócrina, pós-graduada em terapias naturais complementares, especialista em hipertermia e detoxicação hepática e embaixadora do Emote Peace Project no Brasil. Então, Alexa, que olha, é uma grande amiga ainda, além de tudo. Isso e que trabalha há muitos anos já com naturopatia. Verdade, Ana, é um prazer estar aqui falando contigo. Realmente a Ana é uma grande amiga e a gente tem muitas coisas em comum aí na busca por essa medicina integrativa, natural, que possa ajudar as pessoas de várias maneiras, né? Isso aí, então nós, prepar... eu preparei né, aqui algumas perguntinhas para a Alexia para poder esclarecer para vocês a importância da saúde integrativa hoje no nosso mercado, na nossa atuação como profissionais da saúde e também na longevidade saudável da humanidade, né? Dos nossos pacientes, até nós mesmo, é, levando né, esses conceitos, essas terapias e atuando com tudo isso para o nosso bem e o bem do próximo. Na verdade, né? Então, assim, uma das coisas que Muitas pessoas perguntam e querem saber é que a, a, as terapias integrativas estão chegando aí, né, com várias propostas, a saúde integrativa também, então eu queria saber como que você, Alexa, como naturopata, vê essa importância da, da saúde integrativa no dia a dia, hoje, do profissional que está atuando. Então, Ana, na verdade eu acredito que no mundo em que nós vivemos, né, nós estamos suscetíveis ao impacto de toxinas, de todo tipo de estresse, a gente está vivendo um momento de muita agitação mental, muita informação via internet e as pessoas estão ficando cada vez com menos qualidade de vida. E nesse sentido, é, a medicina convencional, que também é necessária, é claro, é, ela tem um foco muito na doença. Né? A medicina convencional ela costuma é, receitar remédios para as pessoas para tratar determinadas questões. E o remédio, como a própria palavra diz, ele está remediando algo e não tratando é, a coisa no reino da causa, vamos dizer assim. Então eu acredito realmente, por, é, eu viajo muito pelo mundo, entrevisto médicos em diversos países, pessoas que estão revolucionando a área médica e... Ah, o que eu tenho percebido cada vez mais é que as pessoas estão muito insatisfeitas com essa abordagem solopática, acreditando que é, dando um fármaco químico você vai resolver o problema de alguém. Então, né, voltando para sua pergunta, eu acredito que a naturopatia e as terapias naturais complementares, a saúde integrativa, essas práticas que já estão, inclusive, sendo adotadas e aceitas no próprio SUS, né, ah, seja a técnica do reiki, ou acupuntura, esses tipos de terapias já estão sendo aceitas até no meio mais convencional. Mas tudo isso vem para nos ajudar a, a tratar uma frustração da própria população em relação a essa coisa de tomar remédio e ficar cada vez mais doente. Porque você toma um remédio, resolve uma coisinha, né? mas aí cria um outro problema e vai deixando a pessoa dependente desses remédios. É, e criando outras situações para que fique independente de outras medicações. E aí fica um, cico, um ciclo Dicioso. vicioso. E a pessoa, daí a pouco, ela está com um saco de remédios e não sabe qual é a doença principal, né? Perfeitamente. Fica Exatamente. só cuidando dos sintomas e não mesmo do que está acontecendo é, com, ela, com aquele paciente. E como você, assim, na sua prática, na sua experiência, como que você associa as práticas integrativas, a saúde integrativa com os tratamentos é, já existentes para determinadas doenças? Como que essa complementação é possível e, se possível, qual que é o benefício de tudo isso? Eu diria que tudo começa na diferenciação da abordagem, né? Na medicina convencional a gente vai no médico, faz alguns exames, exames de laboratório, exames de sangue, de repente um raio-x, uma ultrassomografia e normalmente receita-se um remédio para algo que é detectado. No caso da medicina é, não convencional, essa medicina integrativa, a gente olha para o ser humano como um todo. A primeira coisa que é diferente é a gente não foca naquele problema somente. A gente vai entender o todo do paciente. Nós somos seres muito completos e muito complexos. E a gente tem que entender, por exemplo, se a pessoa está com problemas de parasitose, se a pessoa está bebendo água suficiente, água de qualidade, inclusive. Ah, né? Imagina, o nosso corpo é feito de 70% de água. Se água é o nutriente essencial da vida e o número um nutriente do nosso organismo, como que eu posso é, simplesmente negligenciar isso? Né? Um bom médico deve saber do paciente Você toma muita água todo dia? Você toma água de qualidade? É. Então a abordagem... É saber orientar, né? Quando... Saber fazer... orientar, exatamente Tem pessoas que estão extremamente desidratadas E estão tendo problemas de dores de cabeça é, Fezes ressecadas Problemas de, de prisão de ventre E não sabem nem porquê Se tomasse um pouquinho de água, olha só que coisa incrível Já teria uma diferença absurda é. na vida, né? É, a gente vê que muitos profissionais Às vezes tem o conhecimento, mas não sabem utilizar esse conhecimento em benefício do seu paciente. Como que eu vou transmitir isso para o meu paciente? De forma que seja uma forma efetiva na vida do paciente, como, por exemplo, a gente pergunta sobre água, a gente orienta em tomar tantos copos de água por dia, mas qual é a qualidade da água que ele está tomando? Exatamente. Então, o quanto você sabe sobre a qualidade da água que o seu paciente está tomando? Isso Exatamente. é importante. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Você, como profissional da área de saúde, se, se conscientizando disso, você já vai estar ajudando muito o seu paciente. Então, voltando para a sua pergunta novamente, né? Eu acredito que a, a principal diferença nessa abordagem da, da medicina não convencional, a, essa integrativa, é que nós damos valor primeiro para o terreno biológico do paciente. Então, a, a primeira questão é saber, existem focos de intoxicação? Essa pessoa tem energia eletromagnética nociva que está impactando o campo dela? Nós vivemos hoje escravos do celular, do computador, tem inúmeras antenas né, que estão irradiando. Às vezes a pessoa mora num apartamento que está do lado de uma antena que está com uma irradiação horrível. E por mais que eu seja naturopata e trate essa pessoa, se eu não mostrar para ela que aquela antena está prejudicando a saúde dela, talvez eu não vou ser eficaz no meu tratamento. Né? É, e você falou de uma, um ponto super importante que é sobre intoxicação, né? Muitos perguntam, ah, mas eu vou fazer detoxicação, mas detoxicação do quê? Hum. Né? A gente sabe, tem intoxicação por metais pesados, intoxicações por parasitas e outros tipos de intoxicação. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre essas intoxicações e quanto elas impactam no organismo do paciente e Com quais os tipos de intoxicações mais assim relevantes hoje em dia? Com certeza, eu diria o seguinte que na minha prática, né, na prática da área de saúde, eu vejo que a doença do século se chama toxemia. Infelizmente estamos todos intoxicados e às vezes as pessoas nem percebem isso porque é, é meio discreta a forma como essas toxinas vão entrando no nosso organismo. Mas por exemplo, nós comemos alimentos todos os dias e esses alimentos já vêm muito intoxicados com pesticidas, agrotóxicos. Existem mais de 3 mil é, componentes de pesticidas e agrotóxicos que já vêm misturados nos alimentos que a gente come, nos alimentos industrializados também, né? muitos aditivos químicos. Tudo isso vai ficando guardado nas nossas articulações, nas juntas, vai causando inflamações e as pessoas nem percebem o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo infelizmente cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxico em um ano de consumo isso é prejudicial para a saúde exatamente então isso é uma fonte de toxina mas temos também a gente estava falando da água na água que a gente toma você pode estar tá, é, se intoxicando com alumínio com chumbo é, flúor. Vem todos esses elementos na água que a gente bebe todo dia se você não toma cuidado com a sua água. E isso também vai minando a nossa saúde de uma maneira ou de outra. É, tem. Parasitas, esses metais que vêm inclusive nos nossos agro é, nos nossos cosméticos. cosméticos né? Né? Pessoa Sim. que usa tintura de cabelo, quem não usa, quem usa batom, é, tudo isso está nos intoxicando. É, desodorante, aliás, o que eu mais uhum. detesto é o tal do antitranspirante, né, menina? É. Que coisa mais antinatural. Alguém já viu isso? A gente tem glândula para suar e eles produzem um antitranspirante, oh my god, não tem condições. E esses desodorantes vêm com alumínio também, Sim, que são metais, metais super tóxicos. Também né? vão nos intoxicando, né? Muitas, muitos... muitas coisas, uhum. né? Muitas fontes de intoxicação, por isso que a gente fala muito do detox, detox hepático, detox intestinais, detox de metais pesados, detox, diversos tipos de detox para poder deixar o paciente livre mas não adianta só detoxicar o paciente, se não ensiná-lo a não se contaminar mais ou ter uma estratégia para que ele possa ter uma vida mais saudável menos, é, sob menos influência desses, desses é, intoxicantes, né? Tipo, né? Como vou tirar o agrotóxico do, das frutas antes de comê-las? Existem meios hoje que a gente pode fazer em casa para isso. Porque no Brasil, infelizmente, comprar é, produtos 100% orgânicos é muito difícil e muito caro. As pessoas não conseguem, né? Na ah. ação geral, não tem tanto acesso a isso. Mas existem meios de você minimizar a ação desses agrotóxicos, por exemplo, é, em casa. Quando você traz a fruta lá da, do mercado, do varejão, não sei onde você compra. Você traz, você consegue fazer alguns processos em casa para ter uma produto um pouco menos é, contaminado. Exatamente. É, isso é bom. E a gente tem assim que ensinar o paciente a fazer isso também porque é importante você fazer um procedimento, uma terapia em seu paciente, mas você ensiná-lo, como eu disse, a não se reintoxicar. Se reintoxicar. Né? E você tem trabalhado com a naturopatia associada a, divers, a algumas doenças, por exemplo, câncer, alzheimer, autismo. Conta um pouquinho pra gente como que é trabalhar essas, essas doenças junto com as terapias naturais, né? as terapias integrativas e com certeza muitas vezes associadas aos tratamentos convencionais. Então, para mim isso é fundamental, Ana, porque, novamente, se a gente olha para a medicina convencional, a gente vê que tem muito pouca solução para as doenças crônicas, né? Pessoas que têm artrite, artrose, câncer, diabetes, você vê cura real dessas pessoas na medicina convencional? Você vê paliativos, coisas que podem ajudar, mas a gente ainda está longe dessa solução na, na área de doença crônica. Quando a gente associa a medicina convencional a, essa medicina complementar, é maravilhoso, porque tudo nasce na mesma base, é o que eu estava falando. Você tem que tratar o terreno biológico do paciente. Nosso corpo é uma máquina perfeita, que foi feita por Deus para funcionar e para ter longevidade, para ter saúde. O que acontece é que nós estamos vivendo um mundo cheio de toxinas, como nós acabamos de falar. As pessoas estão com um estilo de vida muito ruim, com muito estresse, muita agitação, não tem tempo para relaxar, para meditar. Então elas estão com o sistema nervoso simpático super ativado e o parasimpático, coitado, nunca consegue ficar ativado porque a pessoa está sempre correndo. Então, a medicina é, complementar que a gente faz, é, é, ela vai trazer justamente as técnicas que permitem que o corpo... É, se é, desintoxique para poder funcionar no seu melhor, no seu máximo. Então, a gente usa vários tipos de técnicas, mas a primeira base do trabalho é a desintoxicação ou destoxificação. Para isso, nós usamos vários aparelhos quânticos, é, são terapias frequenciais, eu consigo... A usar frequências dos metais específicos para a, que esses metais sejam drenados do organismo. Isso não existe na medicina convencional, pelo menos não é uma coisa que é um foco. Talvez a orto-molecular chegue perto disso, através dos exames de mineralograma, Que né? aí dá para medir a toxicidade dos metais. Mas na medicina estritamente convencional não se trabalha isso, a destoxificação. Há muitas vezes é indicado ou prescrito um medicamento para um paciente, para tratar um sintoma, mas não, não se vê o quanto aquele paciente está intoxicado, às vezes uma intoxicação hepática, não é? e uhum. o quanto aquilo vai impactar, aquele medicamento vai impactar negativamente em toda a funcionalidade do organismo. Né? E realmente, é, você não observar o terreno biológico, onde você está colocando uma determinada substância, é um risco, né? É um risco muito grande. É um risco muito grande. grande. De repente você vai acabar piorando a situação de um paciente que já estava mal, já estava né, com uma determinada doença, aí você dá remédios que vão intoxicar mais aquele corpo. Então, a nossa abordagem é bem diferenciada nesse sentido. É, eu acho super importante e uma visão bem mais integrada do organismo. né? Então, às vezes, um acne, que o paciente tem acne, não é não está relacionado só aquela aquela região a pele e a aquela área que saiu a, o acne, mas sim a toda uma uma funcionalidade desse organismo, né? Intestino saúde intestinal, Perfeitamente. não é? Intoxicações que está vidas, levando vidas, estresse, estresse, estresse vidas, tudo que está levando àquela aparição, né? Daquele acne daquela Bem-dito, espinha, que os adolescentes, às vezes os adultos, reclamam. Então, assim, pra vocês verem como que é muito amplo, né? O assunto é bem extenso. Nossa entrevista aqui não é muito, né? Não é muito tempo. Até pra vocês poderem assistir até o final. E uma última pergunta aqui, que eu acho importante para nós, né, profissionais da saúde. É, qual a importância que você, Alexa, vê para os profissionais da saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, médicos, todos os profissionais da saúde, é, começarem a adotar a saúde integrativa e práticas integrativas em seus protocolos de atendimentos, né, aliando aos tratamentos convencionais quando for necessário, caso de um câncer, de um Alzheimer, de uma doença que esteja sendo atendida, para um, por um médico. Qual que é a importância desses profissionais estarem também fazendo parte deste, dessa saúde integrativa? Olha, eu diria que isso é extremamente fundamental, né? Como eu falei no início da nossa entrevista, pelas minhas viagens pelo mundo, pelo que eu vejo de tendências na área médica, o profissional que seja um profissional de vanguarda, que queira estar à frente do seu tempo sempre trazendo coisas inovadoras para os seus clientes, para os seus pacientes, e uh, sair na frente no sentido de não ficar naquele status quo, naquela coisa antiga e convencional que todo mundo faz, vai ter que olhar para essa área uh, integrativa. Né? Eu não gosto de usar a palavra alternativa, porque eu acho que as coisas se complementam. Então, é integrativo mesmo, são práticas complementares. Então, é óbvio que se eu for consultório de um dentista, ou se eu estiver sendo tratado por um enfermeiro, que tenha esse olhar integral do ser humano, do corpo humano, e que trabalhe com coisas como ozonioterapia, hipertermia, pessoas que façam terapia neural, tem diversas coisas hoje em dia que são ferramentas maravilhosas e que fazem com que esses profissionais sejam profissionais de vanguarda, que tenham um diferencial e que sem dúvida vão ter um resultado muito contundente, muito mais eficaz com seus pacientes. Isso aí, eu concordo também, plenamente, porque é, a gente não pode ficar na mesmice e achar que um, para um atendimento né, ter sucesso, basta buscar sempre o mesmo do mesmo, né? Por Exatamente. exemplo, para quem faz harmonização uhum. facial, né? Acho que ser é, atualizado é fazer mais cursos, mais cursos, mais cursos de harmonização facial. Para mim, uhum. a atualização está em você buscar outros recursos para você associar e ter um resultado ainda melhor do que você já faz. Exatamente. Né? Não ficar. Então, acho que assim, são coisas que... Inovação. Inovações. Porque os pacientes buscam isso. Se não encontrar com você, vai buscar um profissional que tenha inovação. Né? É exatamente isso. E as pessoas hoje estão todas conectadas. né? Ah, informação boa, é, né? <risos> boa. Então, chegamos aqui ao final da nossa entrevista aqui com a Alexa Cabraia. Ela tem um, um, vários produtos nessa área integrativa também, ela atende, ela trabalha, gosto muito, tem uma clínica no Rio de Janeiro, uma clínica totalmente integrativa, logo, logo a gente vai lá no espaço dela para fazer uma <risos> filmagem e mostrar para vocês, fantástico o atendimento da, da Alexa, adoro, acho que assim, tem tudo a ver com esse novo tempo que a gente está vivendo, a gente está passando e estamos aqui presenciando essa mudança, né muitos paradigmas estão caindo por terra, muitas coisas estão deixando de ser importantes, outras que não eram que estão passando a ser, e eu acho que é uma, uma, uma transformação que está havendo e que estamos presenciando, participando e precisamos fazer a nossa parte. Então, estou trazendo isso para vocês. Muitas, muitas outras coisas vamos trazer aqui, né, Lécia? Perfeitamente. Muitas novidades. Muitas novidades. Fiquem atentos. Fiquem ligados aí, não, tá bom? Não. Eu agradeço pela oportunidade da entrevista. E nos vemos em breve. Isso aí, beijinhos. <risos> tchau, tchau.